Toca fogo, cabaré! Qual o povo tá? Aqui tá a solução. Aqui, toca fogo. vai é. é. É meus amigos, a população está muito revoltada. Estamos em uma crise no nosso estado. Mano, o problema é a internet, que não está muito boa não. Manifestação aqui direto. Sinal de internet tá uma porcaria. É... Eita caramba, o é que aquele é doido que vai tentar passar já aqui? Ah. Hum. Mas é, é, doido, é isso aí pessoal, barricadas, manifestações por toda a cidade, muitas ruas com pneu queimado e e tudo mais, a população revoltadíssima com o poder público, o isolamento que estamos, ah, o descaso do poder público, falta de organização, levando a população a reivindicar, fazendo fogo pela cidade.